E aí, gente, tudo bem com vocês? Pra quem é inscrito aí, quanto tempo que eu não perdi vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Tádia. E hoje eu vim falar sobre uma coisinha assim, tipo, é, assim, um vídeo só falando assim pra vocês. Não tem nada de... Tag é como que é Coisas de canais do YouTube. Nada desses temas. Eu vim mesmo conversar com você no enquadramento é horrível. Deixa eu vir um pouco pra trás. <risos> eu vim conversar um pouquinho com vocês, falar sobre. Por que eu desapareci? aqui no canal, eu não desapareci aqui do canal eu só fiquei sem fazer vídeo <risos> ah, mas se você me seguir nas redes sociais, no instagram, no twitter só né, porque é só dois aplicativos. mas aqui no canal eu não tô postando muito vídeo, mas eu tô assim né, tô no youtube, tô vendo os vídeos, eu tô ali, eu tenho um inscrito que se preocupou, falou assim cadê, cadê seu vídeo, querida eu quero vídeo aqui no canal agora ele falou assim, desse jeito, ele sentiu falta dos vídeos aqui no canal, e eu não, não tô gravando vídeo, tô postando vídeo, pelo motivo de eu não ter mais vontade mesmo assim, tipo, não tá dando vontade de gravar, editar e postar aqui no canal. Também tem o negócio de, tipo, não ter muito resultado né, essas coisas, sabe? Todo mundo só quer aquela coisa mais bombástica ou só coisa mais japonês reagindo né, né, né, né. É. Tudo bem, é legal esses vídeos, acho legal, acho da hora também de fazer, de tá gravando e também de assistir, mas não é o momento que eu quero fazer isso. No momento é, eu não sei o que eu quero fazer. <risos> eu não sei o que eu quero gravar. Então eu vou postando os vídeos que eu achar legal. Os vídeos que eu. Calma aí. Vou ser sincera com vocês: ideias eu tenho várias. Só que eu não sei como gravar, como falar, como passar essa mensagem pra vocês. Então, tenham paciência. Deixa. Vai levar, levar. Como é aquela música? Esqueci da música. Vida leva eu. Eu esqueci totalmente da música. E vou cantar agora pra vocês. Mas que bom que eu não me lembrei da música. <risos> E os meus últimos vídeos que eu tava gravando Era mais reagindo E, assim, eu gosto de fazer esses meio reagindo Mas eu não sei Me expressar muito bem, por exemplo né eu Não quero comparar muito, mas Outros canais se expressam muito melhores Do que eu, então eu fico Tipo, eu acho que Esse conteúdo, esse Tipo de vídeo não é, não serve pro meu canal não serve pra mim Então eu meio que também tô descartando Esse reagindo Outro tipo de vídeo que eu tô querendo fazer É sobre coisa do Japão mesmo, né? Onde eu vivo, legal É uma coisa que eu tenho que fazer, tipo assim, tipo... <risos> Desde que eu comecei o canal é uma coisa Que você tem que já começar a fazer, né? É, é isso, né? Não sei porque eu fui entender isso Só agora, mas eu tô tentando Tipo, descobrir coisinhas, assim, interessantes Pra mostrar aqui no canal Pra vocês, pra vocês, né? Ai, que da hora Eu fiz um negócio no olho que eu entendi agora Eu tô mais se divertindo, sou mais dançando Assim, do que falando, que eu tenho que falar Mas eu não consigo falar, não sei porquê Mas eu quero passar só essa mensagem aqui pra vocês Mesmo, que eu tô, assim Não é que eu tô sumida aqui no canal Não é que eu desisti do canal, não é isso, tá gente? Eu estou aqui, olha. É, tô, tô sempre postando vídeo, tô sempre editando vídeo, mas falta aquele negócio tipo, preciso ter mais ideias legais pra colocar aqui no canal. Não fica só naquela coisa de mesmo vídeo, mesmas coisas que os outros canais estão fazendo, né? É uma coisa criativa, uma coisa, uh, uh, vamos fazer uma coisa legal. Uma coisa que eu percebi também quando eu comecei o canal, cada coisa que eu filmava era uma coisa, tipo, uma coisa nova. Ai, que da hora, vamos filmar pra eu colocar no canal. Era isso. Mas agora, esses dias, eu não sei tá acontecendo, tipo, tô meio que. Hum, isso é legal gravar, mas eu não tô com vontade. Então, sabe, aquela vontade também ficar gravando, postando aqui no canal, tá meio que paixão não quero que aconteça isso, mas tá acontecendo <risos> mas eu vou me esforçar assim um pouquinho pra poder postar mais vídeo aqui no canal pra vocês porém, não vai ter aquele negócio de regrinha de cada semana postar um vídeo novo aqui no canal não vai ter isso, tipo, eu vou postar quando eu quiser, quando eu achar melhor, quando eu terminar de editar, essas coisas assim, vai ter meses que vai ter ó, vídeo, vídeo, vídeo, todo, todo, todo toda semana, dois vídeos por semana vai ter meses que vai ter isso e vai ter meses que não vai ter vídeo, como Aconteceu nesses 3, 4, 5 meses. <risos> nesses últimos 3, 4, 5 meses. Então, coisa interessante pra eu ver, falar assim: vai ser legal de gravar. Eu vou postar aqui no canal, eu vou estar postando, mas também tem épocas que eu vou falar. <risos> Não, né? E também mesmo que eu postar ou não postar Esse tipo de vídeo assim Tipo não ter aquela coisa com frequência Ficar postando aqui no canal Vai ser algo que eu não, eu não vou me preocupar Em ficar postando todo dia ou toda hora Toda hora não dá tá, né Mas ficar, ficar me preocupando em postar toda semana Um vídeo aqui no canal Ou me preocupar de estar sempre postando aqui Tipo aquela coisa eu tenho que postar Eu tenho que fazer algum vídeo, eu tenho que fazer alguma coisa Não vai ter isso, não quero Na verdade, e também não me muito com os inscritos, as visualizações, tá difícil de pronunciar essas coisas Mas eu não vou estar me importando com isso, sério Principalmente visualizações, coisas tipo ai ah, meu canal tá crescendo, ai, ai Não vou estar me preocupando com isso Quer dizer, eu já não tô me preocupando desde o último, dos últimos vídeos Tipo, eu só postei e é isso <risos> Então, gente, se vocês gostarem dos meus vídeos, se vocês acharem legal os meus vídeos, compartilhem. Também me ajudem, né? É bom, ajudinha. Tá, né, compartilhando, tal, tá dando like né se inscrever também no meu canal eu vou estar tá sempre falando essas coisas porque é um algo que sempre tem que falar essas coisas <risos> mas eu não vou estar tá encucando com isso porque muita gente encuca com isso, muita gente do youtube, canal grande canal pequeno, não importa o tamanho do canal eles vão sempre estar tá, não é todo mundo, mas vão estar tá sempre tipo eu preciso ter mais views eu preciso ter mais inscritos, é isso não, não não, não, não, não, não. <risos> Então, eu acho que. Opa, quase cai. Olá, tchau! É de tonique, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. É essa mensagem que eu queria passar nesse vídeo aqui pra vocês. Meio que vai é explicando, mas é meio que avisando e... a vocês. Minha mãe tá chamando. 2000 então é isso, é, é isso que eu queria estar avisando aqui pra vocês aqui no canalzinho. Uhul, que da hora! Mais um vídeo sem tipo de avisando, mas é okay. Quando eu falo demais, eu falo demais. <risos> mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. até aqui o final. É, né? É então, um grande beijo. Até mais. Tchau.